Olá a todos, eu sou o professor João Carlos Machado, ou Chico Machado, que é como me conhecem. O meu projeto de extensão se propõe a fazer circular os trabalhos cênicos que foram produzidos com o meu grupo de pesquisa, que tem relação com a noção de operatividade. Só que nós vivemos nesse momento de pandemia e a gente tem que evitar o convívio tem que, tem que praticar o isolamento social o máximo possível. Enquanto isso, vou propor um pequeno exercício que está conectado com as questões do projeto de extensão e também da nossa pesquisa, propor uma operação de colagem, um modo de trabalhar criativamente que pode servir para poesia, para música e também para textos teatrais, por exemplo. Que é algo que se pode fazer em casa. O exercício que eu vou propor é uma colagem feita com textos. É um cut-up, que é um método para criação de textos consagrado pelo poeta norte-americano William Burroughs. A proposição é pegar dois textos de livre escolha e recortá-los e colá-los. E se lê até a metade da frase do primeiro texto e se continua com a segunda metade da primeira frase do segundo texto. E assim sucessivamente. Quanto mais próximo for o assunto dos dois textos, menos evidente será a colagem. Mas de qualquer forma ficará estranho para o nosso ouvido e para o nosso entendimento. Se usarmos dois textos de assuntos muito diferentes, ficará mais evidente a operação de colagem e mais esquisito ficará o resultado. O exemplo a seguir foi feito da seguinte forma, selecionei dois textos na internet, diminuí as janelas onde esses textos aparecem no navegador, colei um pedaço de papel na tela do computador para que pudesse ler então só a metade da primeira frase do primeiro texto passando a seguir para o resto da frase do segundo texto. Então eu obtive o seguinte resultado. Cuidar. Um verbo que pode indicar ações distintas conforme verdade e sujeito, mas seria interessante como verbo transitivo Pode referir-se à ação de tratar de alguma tensão que existiu no mundo antigo, zelar ou tomar conta de algo ou de alguém, de preocupar-se de cuidado de si e o conhecimento de si, nas responsabilidades ou dar atenção a algo ou alguém, já como vertentes filosóficas daquele tempo.